olá tudo bem o cursos 24 horas é um sistema de cursos feitos através do site cursos 24 horas com cursos muito acessíveis e com alto grau de instrução quero compartilhar com você agora o curso de adestramento de cães já pensou em como seria legal se você mesmo pudesse adestrar seu cachorro e se o adestramento fosse algo divertido tanto para você quanto para o cão no curso de adestramento de cães, oferecido pelo Cursos 24 Horas, você aprenderá as principais técnicas de adestramento, aliando teoria e prática. Não importa se sua intenção é trabalhar com o adestramento profissional, ou apenas adestrar seu próprio cão, o curso de adestramento de cães mostrará tudo o que você precisa saber para ter sucesso nesta área. Aprenda também sobre o bem-estar animal, alimentação correta, psicologia e comportamento canino, interpretação da linguagem corporal dos cães, e mais. Como evitar que o cão como ou destrua objetos em casa. Saiba como ensiná-lo a fazer as necessidades no local correto. Aprenda técnicas e truques de adestramento, do básico ao avançado. Conheça como é o treinamento de um cão de trabalho. Aprenda tudo por meio de vídeo-aulas dinâmicas e interativas, com um tutor virtual, exemplos e exercícios. Você também pode baixar as apostilas do curso para arquivar e barra ou imprimir. Ao final, receba seu certificado de conclusão em casa, sem custo adicional. Este curso online conta com vídeo-aulas, apostilas, professor, certificado, os principais tópicos do curso de adestramento de cães são Unidade 1, abordagem inicial, o método, o que é adestramento canino. Como utilizar o adestramento, história do adestramento, cães de trabalho. Unidade 2, comportamento canino, entendendo o cão, entendendo a linguagem corporal dos cães, socialização do cão, regressão no aprendizado, humanização de cães. Unidade 3, alimentação. Alimentação canina, alimentação natural, necessidades fisiológicas, unidade 4, adestramento, adestramento tradicional, adestramento com clicker, exercícios de adestramento básico, treinamento avançado de adestramento, todos os cursos do SAIT são seguros e certificados, e aí gostou do vídeo? Então dê um like, inscreva-se no canal e nos ajude a crescer. Veja sempre a descrição do vídeo. Um grande abraço e até mais.